Quando você junta mais ideias inovadoras, com mais capacidade de execução, porque hoje tem dinheiro para financiar a inovação e tem tecnologias que permitem que aquela ideia vire realidade, a inovação explode de acontecer. E com a aceleração da adoção por conta da pandemia, a gente vai ter ainda mais inovação do que a gente tinha antes. Esse é o primeiro grande recado que eu quero deixar para vocês, porque isso aqui vai mexer com tudo. É, se você acha que a forma como você trabalha e a forma como você vive vai continuar igual, eu tenho um recado. Prepare-se, não vai. Ela vai mudar e vai mudar de forma significativa e cada vez de forma mais rápida. É isso que a gente precisa estar preparado. A crise muito aguda do ponto de vista econômico durou só dois meses. Ela começou na China. No caso chinês, ela foi mais aguda em dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Lembrando que é quando, pouco depois, no início da, da pandemia na China, em Wuhan, aí você teve que fechar regiões grandes da China, quebrou cadeias de suprimento impacto econômico significativo na economia chinesa. Janeiro e fevereiro foi quando a economia asiática, em geral, sentiu mais. O caso específico brasileiro foi final de março e abril. A economia brasileira colapsou como a gente nunca tinha visto. É, o caso mais grave, por exemplo, a produção de, de veículos caiu no mês de abril 99%, foi quase a zero. Agora, o que as pessoas, a maioria pelo menos, não notou foi a força da recuperação que se seguiu. Já a partir de, de maio, no caso brasileiro e no caso de outros países isso muda um pouco quanto aconteceu, a gente passou a ter a mais forte recuperação econômica da história do Brasil. E isso aconteceu porque a quantidade de estímulos econômicos fiscais e monetários, como eu comentava antes, tanto no Brasil quanto no mundo, foi a maior que a humanidade já viu. E o resultado é que, desde então, a gente vem tendo taxas de crescimento muito fortes. A economia vem surpreendendo é, com um crescimento maior do que as pessoas imaginam e isso deve continuar. A maioria está esperando um crescimento na faixa de 3% no, no Brasil ano que, que vem, o crescimento do PIB. Possível que aconteça, pode ser que seja até menos, dependendo de algumas condições eu vou falar mais para frente, mas o provável é que seja mais, talvez, muito mais, possivelmente o dobro ou eventualmente até um pouco mais do que o dobro do que as pessoas estão projetando. Por que isso? Vamos primeiro olhar o que aconteceu a partir de maio. Em todos os grandes setores da economia brasileira a gente passou a ter um crescimento muito acelerado. O setor de desempenho mais fraco da economia brasileira foi o setor de serviços, porque o setor de serviços, uma grande parte dos subsetores de serviços, dependem de contato físico. A gente já tem dados disponíveis hoje, até novembro, que mostram há sete meses consecutivos o setor de serviços crescendo. Ainda isso não foi, no caso de serviços, suficiente para recuperar os níveis anteriores aos da pandemia. Mas a gente vem crescendo e vem crescendo de forma forte. Quando a gente olha para a indústria, a recuperação foi a... também vem crescendo há sete meses, a recuperação é ainda mais forte, é, a gente já está muito perto do nível, uh, quer dizer, com os dados de novembro, tá muito perto dos níveis pré-pandemia, os dados de dezembro ainda não saíram, mas quando saírem os dados de dezembro, em dezembro ou no máximo em janeiro, é provável que a gente já esteja acima dos níveis pré-pandemia no caso da indústria. E no caso de comércio, que foi o setor que teve desempenho mais forte, já desde setembro a gente está em nível recorde. Por que eu dizia que tem uma grande probabilidade que o ano que vem o Brasil continue crescendo mais? Porque o impacto desses estímulos vai continuar. E alguém pode falar, mas Ricardo, um impacto fiscal importante no Brasil foi o programa de auxílio emergencial. Mas da metade dos brasileiros tiveram o um aumento da própria renda ou aumento da renda familiar, porque alguém em casa ganhava o auxílio. E isso, como a maior parte disso foi para a população de renda mais pobre, isso ajudou a aumentar o consumo, porque uma pessoa que tem uma renda muito baixa, tem um monte de necessidades de consumo que não foram supridas, e quando a renda aumenta, ele gasta. E o resultado disso aqui é que esse aumento de consumo vira venda de alguma empresa, que ao vender mais, contrata mais alguém. E ao contratar mais alguém, ele coloca a renda no bolso de outra pessoa, que por sua vez consome um pouco mais e coloca a renda no bolso de outro. Resultado depois da economia colapsar no início e o desemprego no Brasil aumentar brutalmente, um monte de milhões de brasileiros perdendo emprego, a gente vem vendo a reversão disso já há um bom tempo. Especificamente em dezembro a gente falou de 450 mil novos empregos formais, estou só falando de emprego com carteira assinada, tá? É, sendo criado. Isso deve continuar, isso por sua vez gera renda, que gera consumo, e esse processo, que eu falava dos últimos três meses, Vem substituindo o fato que a gente teve uma redução já de outubro para frente no valor do auxílio, ele caiu pela metade. Agora em janeiro ele terminou. Pô, Ricardo, mas isso não vai afundar a economia? Não, porque está sendo compensado pela renda injetada por essa geração de emprego. Três coisas não podem acontecer. A primeira, o Brasil não pode ter uma grave crise fiscal. que o Brasil terá se ele não colocar as contas públicas em ordem? O que ele precisa fazer para colocar as contas públicas em ordem? Basicamente, é um programa decente de privatizações e uma aprovação rápida de uma boa reforma administrativa. A reforma administrativa sozinha, aprovada como enviada ao Congresso, geraria em 10 anos uma economia de mais de 800 bilhões de reais. Em 20 anos, de mais de 2,2 trilhões de reais. Isso porque a proposta enviada ao Congresso está muito longe do ideal. Porque ela deixou de fora dois grupos que não deveriam ficar de fora. O primeiro grupo que ficou de fora, por razões basicamente políticas, é o, é o legislativo, os funcionários do legislativo, do judiciário e do ministério público. Segunda coisa que não pode acontecer, a gente tem uma mega crise política. É possível? Sem dúvida nenhuma. É, é o mais provável que a gente tenha uma crise política a ponto de matar a recuperação econômica? Não me parece o mais provável, ainda que eu ache, que é um risco que tem que ser acompanhado muito de perto. Quer dizer, é bom lembrar que há alguns pedidos de impeachment do presidente no Congresso uh, tem uma pressão em relação a isso, vem crescendo, e pode ser que isso aconteça e pode ser que gere uma paralisia muito grande. Eu acho a chance disso menor, por uma razão muito simples. Quando em maio, em maio, parecia um risco real que isso acontecesse. Quando o Sérgio Moro sai do governo, a base de apoio político do governo ficou muito frágil, porque o pessoal do Congresso uh, associado à agenda anticorrupção desembarcou do governo. Só que rapidamente o Bolsonaro uh, conseguiu remontar uma base de apoio, ele cooptou o Centrão uh, e conseguiu cooptar uma base de apoio que garante a governabilidade. Enquanto isso for verdade, uh, o risco desse processo avançar me parece limitado, mas ele existe. E a última coisa a acompanhar é uma crise externa. Quer dizer, se o mundo entrar em crise, o Brasil vai se sentir junto. Quais são os riscos maiores de uma crise externa? Por exemplo, eventuais tensões entre China e Estados Unidos houve uma mudança importante é, na presidência americana. É, eu acredito que o, o discurso do presidente Biden, tanto para dentro dos Estados Unidos quanto para fora em relação à China, provavelmente vai ser bem mais conciliador do que era o discurso do Donald Trump, mas as políticas concretas em relação à China eu não acho que vão ser menos duras não, porque qualquer presidente chinês que a essas alturas que tem que vê uma potência emergente, emergindo rapidamente, desafiando essa hegemonia americana, que é o que a China faz hoje, qualquer presidente americano que for frouxo em relação a isso, provavelmente vai ficar numa condição muito difícil. Eu não acredito que o Biden vai cometer um erro desses. Ah, e antes que eu esqueça, se você gostou e quer entender mais a fundo é, tudo isso que eu falei aprofundado com as consequências disso tudo, não deixe de participar é, do meu curso O Ano da Virada, que vai detalhar tudo isso para você saber de fato como fazer com que isso aqui seja uma vantagem para que seus resultados sejam ainda melhores.